E aí rapaziada Caverninha estamos de volta com mais um Luizinho. O que que acontece rapaziada? Bandaninha do Jack Norris Mas o que que acontece? O Jack Norris pessoalmente customizou, assinou e mandou pro Caverninha hein Vamos se ligar, level 2, Caverninha também, upa de level de... Beleza rapaziada, continuando a história Primeiras cenas não muito legais, de volta aqui a salinha profissional do Sebastian Rapaziada, nas profundezas da mente. Cabreirão. Rapaziada, peraí, peraí, peraí. O quê? Rapaziada, os negócios tá mexendo aqui. Ixi! Oh, meu Deus, empurrei, Sebastião. Rapaziada, tá bem escurinho o negócio aqui. O quê? Já É o verde. Rapaziada, vamos simplesmente checar o perímetro. O quê? Oh, meu Deus! Rapaziada! Mas já começa assim? Oh, rapaziada, cadê esse lock tio? Onde que surgiu? Rapaziada, ok! Oh mentira de jogo! é invisível! Oh, já... Ah, meu Deus, já bicou, já hein? Beleza, rapaziada, o jogo é mentiroso, pilantra, vagabundo! Ô oh, jogo, e aí tio, como que eu vou achar esse lock? Se vira seu lock! Onde? Vou ah, ter que dar um Street Fighter nesse lock, hein? Pelo amor de Deus, hein? Essa bandaninha aqui. Vai brincar você, tio! Cai! Ele tava no chão, hein? O que, tio? Como é que é? Pega esco a escopeta. Ah, a não erra! Cadê você? Ei! Rapaziada, é, peraí! peraí. Ah, pode o jogo tá pilantrão, tio! Escopeta não tem pra te esconder! Rapaziada, acabou a munição da escopeta. O que que acontece? Momento de respiração, tio. Oh meu tals Peraí, pega a escopeta. O que? Acabou tudo? Oh, Rapaziada, é oh. real! Vou ter que ir no soco, tio. O cara já usou todas as minhas seringuetas do amor. Rapaziada, tava na poça ali. O cabelinho já viu, hein. Beleza, rapaziada. O que que acontece? Tem que rolar um lock desse aqui, hein. Ó. Oh. oh, Rapaziada, vai ter que ser no soquinho, hein, tio. Corre, vaza. Ó, oh, ele vai pisar na porcinha do amor aqui. Ô oh, meu Deus, pisou levou o um soco e não zóia, hein? Beleza. Agora, hein, gente. Vou. vou... Oi! Get over here! Rapaziada, ó, oh, seu Loki! Aqui te pega, hein? <risos> oh, é Rapaziada, ele, tá... ah, ele tá levantando. Ah, primeira treta do jogo, tá? Ah, acabou com a vida do cara. Pelo amor de Deus, tio. Tem fósforo, não? Tá com querosene e tudo mais nesse Loki, hein? Rapaziada, se tiver mais um desse, acabou o jogo. Desliga o videogame e vamos pra casa. Tranquilo. Rapaziada. Beleza, rapaziada. Altamente na moral aqui. O negócio tá, tá sinistrão, hein? Oh meu Deus, ó, gel é verde. No rim. Rapaziada, era bom ligar o candiel, Elso, hein? Cabernet tá tão apavorado. Começou o jogo agora, tio. Ó, oh, oh, oh. Beleza, já sabemos que tem que descer aqui Mas o Caverninha não checou o perímetro E levou altas voadoras O que fazer nesses sentidos Vai lá e vê. Vamos verificar o perímetro então é, Lembra No capítulo anterior, nesses privadinhos aqui Tinha uns itens, os caras escondem os negócios aqui dentro Temos que ficar esperto e preparado então, Os itens aqui são altamente Escondidos Beleza Será que tem como empurrar essa porta aqui e abrir a. Ó, ó, ó, você viu, né, tio? Oh, ó, tem que ficar o pé, tio. O quê? Onde? Sai daqui, tio. Rapaziada. Bom, era melhor deixar essa salinha fechada, hein? Tranquilo, tem outra porta aqui. Ah, rapaziada, não tô de nada disso aqui. Beleza, item que é bom. Nada. Não, nadinha. Tem mais salinha. Uma delas vai ter que ter pelo menos uma seringueta do amor. Tio. Oh, meu Deus, não tem mais nada, hein? Os caras limparam o Caverninha. O caverninha vai ter que começar a fazer artes marciais, tio, pra jogar esse jogo aqui. Não tem munição. Vai ter que ir assim, tio. Oh, ó, só nesse soquinho do amor. Colchãozinho. Pap nada. Ó, oh, ó. Oh. Essa, essas salinhas de coisa, tio. Vom, vom, vamos prestar atenção. Ó, oh, gavetinho. Meu Deus! Amei. Oh, meu Deus, duas balas. Vale, vale isso, jogo. Duas balinhas. Ah. Oh, meu Deus! O que? Você viu que eu vi? Rapaziada. Vou passar a correr, tio. Rapaziada, eu, eu, eu vi um curumim ali, hein. É o quê? Vamos ficar esperto! Abre a porta aqui. Que? É a mesma, O caverninha até se perdeu depois dessa, hein? Coruminha, voador aí passando altamente no olho cavernístico, hein? Beleza, parceiro. tem uma, uma porta da Umbrella aqui. Ó, oh, tem, um, tem um botãozinho que não abre, né? É oh. Rapaziada, vamos simplesmente ver quantos de dinheiro já. Oh, 8 mil! É hora, tio! Ó, oh, meu Deus, tinha uma maleta aqui, o caverninha nem abriu. Oh, meu Deus, ó, oh, é uma só, rapaziada, os caras fazem ilusão na cara do Caverninha, tipo, oh, meu Deus do céu, eles vão pegar isso aqui e simplesmente ler o que tem dentro. Diário de Sebastião Castanhão, março de 2005. A má notícia é que atribuíram um novo parceiro. E a boa é que Mayra disse sim, o que que acontece, rapaziada? Aí, Sebastião é pilantrinha, conseguiu a Mayra, hein, cara, é astuto. O que, que acontece? Mas nem sequer a má notícia é tão má. Joseph é um grande detetive e formamos uma grande equipe. Crimson necessita de mais homens como ele e trabalhar com ele é uma honra. Às vezes tenho a impressão de que estamos retirando água de um bote que tem um buraco gigantesco no fundo. Para cada crime que resolvemos parece que se comentem 10 mais. Que se comentem 10 mais. Rapaziada, deve ser que se cometem 10 mais. É uma coisa assim. O departamento de polícia de Crimson deve proteger a cidade. Mas às vezes tem a impressão de que há é mais criminosos que cidadãos honrados. O que, que acontece? Ligue para o Sebastião que ele resolve suas tretas. Beleza, rapaziada. O Caverninha levou um pau. Ele não vai resetar o game. Porque seria uma coisa desonrosa para as normas gameplayísticas. Beleza. Me, ass. Tranquilo, rapaziada. O que o Caverninha vai simplesmente fazer é uma coisa que vale. Ele vai equipar a vida. Se ele conseguir subir a barriga de vida. Ela enche até o máximo, tio. Vamos ligar a inteligência dos vagos isso. Ó, ó, e temos uma chave nova também. Queria, tem como abrir aqui e pegar uma chave para ela? Ó, parece que temos uma chavinha, hein? Se o Caverninha não se engana, temos uma chave grega. Graças a Deus! Ó, oh, três, tio. Oh, meu Deus, o caverninha achou foi um chaveiro, tio. Oh, meu Deus, abre, abre isso aqui, primeiro que eu vi. Ó, oh, munição de escopeta. Ah, meu Deus, 12. Munição escopeta. 12. Tem, tem mais? Ai, ah, pega aí, tio. O que? Eu abri outro. Ô, oh, só um gel verde. Ô, oh, louco, 5 mil, tio. oh meu Deus. Oh, rapaziada, é, é uma do lado da outra. Os vizinhos tudo playboy, tio. Ó. Oh. Outro gel verde. Beleza, quanto? Mais 5 mil, tio! Ah, rapaziada. As outras bichas que morrem de inveja. Rapaziada, o Caverninha acabou de perceber que ele tá gravando com a câmera aqui no Gogó, tio. Morrendo afogado aí na, na tela vocês nem falam nada, tio. Beleza, o Caverninha arrumou. Vamos continuar aqui a nossa jogatina. O que que acontece? Temos 18 mil de líquido verde, suficiente para combinar, equipar, regravar e reprogramar o nosso amigo Sebastião. Ó, ó, ó. Vamos voltar a trocar a ideia com a tia. Já cai dentro daquela cadeirinha. Relembrando que a arminha tem que ser melhorada, em tudo. Primeiramente a gente começa com a bicatória. Tem a também. Ó, barra de saúde, nível 3, 5 mil. Rapaziada, vamos ter que bicar isso aqui. Que já vai também aumentar o nível máximo. Beleza. Ó, tem o, o dano corpo a corpo. Mas, de momento, rapaziada, é bom a gente investir nas arminhas gregas. Elas não têm espaço para munição. Elas não têm força suficiente para a treta. Tranquilo, ó, ó. Vamos aumentar a capacidade dela, primeiramente. Ó, a munição de escopreta aumenta mais quatro. Muito importante a escopreta estar do nosso lado. O Caverninha altamente recomenda. É só dois mil pontinhos. Voilà. Beleza, corrida, tio ó, Ganhei 4 segundos extras 6 mil pontos, é muito, tio É muito 6 mil pontos, ó, 3 mil dano corpo a corpo 9 mil a seringa, tio Ô jogo pilantra O que, que acontece? A rapaziada, o Caverninho está meio indeciso Em momentos de indecisão Ele não vai fazer nada Ele simplesmente vai aumentar a escopeta, tio Ô oh, meu Deus, 20% de dano Ó, 3.500. Vamos começar nos baratinhos, tio. Nas coisas que é barata. Ó, capacidade do pente. Não, o cabelinho consegue se virar, tio. Co consegue se virar. Vamos pegar simplesmente as coisas que precisamos. Caber uma seringa a mais no bolso é muito importante. Ó, três seringuetas para o Mano Sebasti agora. É uma coisa muito importante para o dia a dia. Rapaziada, temos 5.400. Ó, se eu aplicar mais... Mais 5 mil, o cara pode levar mais seringa ainda, mas o jogo não tá dando nenhuma seringa, pra que que eu vou ah, ter mais espaço? Rapaziada, tem precisão também, por isso que às vezes o caverninha mira na cabecita dos caras, só que não pega, é porque a precisão tá meio vesguita. O que que acontece? Quentão tio, vale a pena, vale a pena ter uma boa pontaria no zoinho. O que que acontece? Impacto crítico, vamos ficar ligado hein. Vou pegar esse aqui, Tio, impacto crítico é demais, Ai, tranquilo Tempo pra recarregar, que então Vap Cadência grego de tiro, tá, tá meio caro Vamos ver a escopreta, Tio, temos 2.900 ainda Tava com, com boa Experiência, hein, Tio, dá pra ficar bom Beleza, multiplicador de dano Da escopeta tá altamente caro, hein A tá alta do dólar aí, tá chegando a 8.000 Vamos se ligar, hein, cadência de tiro, não Tempo pra carregar, não precisa, capacidade no pente 2.000, tá meio caro Impacto crítico, 1500 é, é, um bom negócio Rapaziada, temos 1400, pelo jeito Ó, ó, tem como pegar o cadência de tiro grego aqui vai escopeta, hein vou, vou pegar a cadência de tiro aqui e fica de boa Valeu. Tranquilo, rapaziada, com essas experiências novas Estamos prontos para o duelo agora Os caras aparecem. É, cara. Ah, chefe, né? Beleza, rapaziada, voltando aqui Altamente sinistral essa parte aqui O cavaleiro vai ter que descer lá embaixo Não Antes de mais nada, vamos ligar aí, ó, ó, garrafinha do amor, empurra as cadeirinhas, ó, sempre tem uns, umas coisinhas secretas aqui, hein. Rapaziada, esse jogo não dá nada, tio, ela tá de boa, vamos descer. Papi, uma garrafa para enganar os Loki, uma bonequinha grega. O que? Passou um rato, tio? O O oh, rato, cowboy! O quê? Pega, tio, pega! Nossa, oh, ratinho, você tá, tá caixa? Olha aí o ratão, tio? Rapaziada, é amigo! Cara, vem trazer um item secreto, tio. Segura esse rato cowboy, hein? Beleza. Rapaziada, o que que tá passando nessa TV aqui? Rampar Terra aqui, tio. Oh, meu Deus. Tinha no dois. Agora tem no um também, hein? Vamos se ligar. Beleza, rapaziada. Voltando aqui à história. Ó, oh, ó. Oh, tem que ficar esperto, tio. Palito de fósforo nesse jogo é altamente importante para queimar e carburizar os locks. Rapaziada, Ó, oh, generosidade no game. Oh. Rapaziada, dá umas musiquinhas meio cabulosas de vez em quando, hein? Beleza, rapaziada, foi bom checar o perímetro, hein? Ó, agacha aí, Sebastião, pelo amor de Deus. Tranquilo, rapaziada. Momento de reflexão, ó. Ó, munição na escopeta, importante. Munição na escopeta número 2, muito importante. Arminha carregada, mais importante ainda. Beleza, rapaziada, ó. Vamos ficar esperto que tem uns loquinhos aqui que desaparece, aparece aí do nada, hein? Beleza, rapaziada. Ó. Locked. Need to find a key card. Rapaziada, vamos memorizar, hein? Pegamos o um cartão aqui do, do elevador, é só descer. Tranquilo. Rapaziada, o que? Rapaziada, ah, tá só passo, tio. Tem então, uns caras invisíveis... O que? É ele tá aqui! Ah, oh, meu Deus! Mostra pra ele! Mostra, hein, tio! Você vai desviar da escopeta! Ah, ele tenta desviar... O que? Ah, okay. Acabou a munição já, tio? Como é que é? Rapaziada! O que? É ele desvia da escopeta! Olha, tem a última bala, hein! Esse Loki vai aparecer! O que? Abracei, hein! Abracei o Loki! Tem uns local que dá pra ver eles mais ou menos, tio! Ó! Oh, aqui o Loki! Cadê você, tio? Rapaziada, vale, vale cara invisível? Oh, meu Deus! Tá aqui. O Loki tá no... O quê? Ai, você marca hein, tio. Vai dar cara pra escopretar é só passar do lado. Quando ele der, der uma de Rogério Senne, ó, ele vai pular, se bicar, aí você aproveita, tipo. Ó, tem que ficar se seirem andando. Rapaziada, inteligência dos magos. Ó, ó. Ele vai querer bicar o caverninha. Ah! Vai ter que é esperto aí. O que? Ah, seu moço, rapaziada, não deu, não deu certo Não deu certo, porque o Carbonista estava no local altamente não propício para aplicá-lo O que? Ah! aí, onde? Rapaziada, é muito rápido Beleza, rapaziada, é, é, essa do Rogério se ele não está funcionando muito bem não, hein Vamos ter que prestar atenção Ó Cadê? O cara não dá vestígios, tio Tem que passar na poça, tem umas pocinhas gregas aqui de vez em quando Rapaziada, será que eu entra... Não, no quarto é pior, tio. Sai do quarto. Ó, oh, tá aqui o Loki. Ô, oh, meu Deus! Rapaziada, aí não tem como, hein? Não tem como, tem que ir no fu mesmo, hein? Bota pra atorar! Ó, oh, ó. Oh. Vamos com a Sperture. Ele vai ter que aparecer. Aqui tem coragem. Rapaziada, é dá o rim, dá o rim pra ele picar. Vamos fazer ele empurrar os objetos, tio. Olha, a teleta é infinito, tio. Não tem como. Meu Deus, ele tá aqui. Ó, tá aqui o Loki, ó. Ó. Ó. Peguei. Soco. Rapaziada, não curti o game. Pilantragem. Aqui na tela do caverninho não tá aparecendo nada. O caverninho clareia um pouco o jogo, pra dar pra vocês verem. Senão não tem nem como assistir tão escuro que esse jogo é. O que que acontece? Não tem vestígios do Loki, tio. Não tem. Não, não tem nada, tio. Rapaziada, não, não curtem. Não tem nada. Ficou preto acima de tudo ainda mais. Beleza, rapaziada, é mais ou menos isso que vai ser, então v Vamos ver se tem alguma coisa aqui Munição zero Outra vez Temos o, o virotão aqui com altas paradas explosivas Tipo, é quem que vai acertar um virotão nesse loco Beleza, rapaziada De volta a ação Temos salinha do amor Altas paradinhas bloqueando o caminho Ó, ó, armarinho, hein Armarinho profissional oh meu Deus, munição escopeta Curto é uma bala só Uma balinha só Eu Já quebra esse vidro aqui Nada dentro Tranquilo Rapaziada, só terminar de checar o perímetro aqui oh, Parece tem um oh, Tem uma passagem grega aqui, hein? tem que pôr a cama véio. Não, pra quê? Tô até a porta aqui aberta Antes de entrar na porta Verificar bem o perímetro Beleza, rapaziada, era mais ou menos Mais lock aqui, ah! ser, mais lock aqui, o Cabernet tem um tiro de escopeta. e é o que tem, ó, ó, ó, vai ser isso só, ó, oh. ô oh, meu deus, é Kogifu, é hein, vamos ver se ca... oh, é o Cabernet, é um e sai fora, Cabernet, peraí, peraí, o cara é bom na treza também, altamente artes marciais, peraí, vamos esperar ele dar uma de Rogério Senna e a gente dá um socão no olho dele, Rapaziada, nesse momento profissional, não tem nada, de nem muniçãozinho do amor, hein? Ó, agora, beleza, ó, ó, ó, rapaziada, o soco é altamente bom, hein? Foi, foi melhor no soco, é só pegar a moral, você dá uma porradinha, ele vai te bater, tu sai fora, aí tu volta e dá uma porradinha. Vamos, vamos melhorar esse esquema cavernal aí, hein? Inteligência dos magos nível 2, o que, que acontece? Bonequinha grega ainda tá olhando, hein? Tranquilo. Sobrou a portinha no amor. Pica. Rapaziada, altas gavetas. Já tô curtindo. Munição zero. Eu viro até o seu de besta aqui, que é o que sobrou, hein. Vou aqui para ele. Beleza. Gavetinhas todas fechadas. Oh, meu Deus. aí tem uma feria, hein, tio. Rapaziada, eles mostram uma caixa de munição pro caverninha ficar feliz? Aí você vai ver, tem duas balas dentro. Oh, meu tal. Seringueta do amor gigante. Vap. Tranquilo. Rapaziada, tá rolando mais uma coisinha aqui? Cartão de acesso do hospital, rapaziada. Você lembra do cartãozinho que tava precisando lá embaixo, né? Vamos se ligar. Cartão de acesso de um empregado do hospital. Tem manchas de sangue do seu antigo proprietário. O que que acontece? Parece que o cara não se deu muito bem. Mas ele era um cara gentil e generoso. Deixou o cartão pra nós. Tranquilo, rapaziada. Voltando à história. Não sobrou munição, nem nada. Já fizemos a limpa na salinha do amor. Vamos simplesmente retornar a nosso devido dever, hein? Pica a porta. Não assim, cabelinha. Isso. Beleza. Vamos ficar ligados, porque pode surgir outros locks daquele invisível, tio. Você acha que o jogo é um pouco zoeira, tio? Os caras mandam os caras invisível pra você trocar O quê? Abriu a portinha? É do mal, hein? Rapaziada, abriu <risos> é, a portinha é do mal, hein? Ó. Oh. Tem que ser do mal, tio. Truta não é pra abrir a portinha assim. Rapaziada, não tô vendo nada aqui, continua. E aí? Ah, ele tá vindo, hein? Só pra avisar. Ai! Rapaziada, tá rolando uns batuques aqui. Vale isso, mentalmente. Ó, oh, ó, oh, volta aqui. Chegamos no elevador. Tia. Oh, meu Deus! Ó, oh, blap! Tranquilo, abriu! Fazer vale até como fechar esse elevador, né? Pelo amor de Deus Deixa essa portinha, hein? Eu nem precisar do elevador, mas não é Tranquilo Rapaziada Sala com gel verde Antes de cairmos na cilada Vamos checar o perímetro aí O quê? Oh, tô, tô, tô ai, de bojo, que isso? Ó, oh. oh, gel verde Rapaziada, já estamos com 3.600 de gel verde, hein 3.900 de gel verde Tá ficando legal Tranquilo Rapaziada Respire Munição da ermita Três no pente Peraí aí tem uns botão aqui, será que tem como mexer aqui? Não Beleza, escopeta na mão tio. Ó, cano duplo e cano normalzinho Rapaziada Tá sinistro essa paradinha aqui, gente. cabreirão! Tá como é que é o negócio? Rapaziada, é. Acho que eu não tô vendo muito bem, não, hein? Au! Como é que é? Coiche. Pois é, não tem como la lavar o zóio, não? O cabreiro não tá vendo nada. Pois tá rolando um, uma fumacinha grega aqui, hein? Beleza. Tem mais buraco aqui, hein? Ó, ó. Na, nada de especial, pai. Onde oh, meu Deus, curta essa musiquinha, hein? setas de direção. Ai! Ai! Ai! Ai! Oh, louco! Ir... Rapaziada, aí. Você que botões certos? o botão certo? Com certeza, não tem a dúvida nenhuma disso. Rapaziada, tem como que quebrar esse negócio aqui? Não, ah, meu Deus. de é tocar a música aí, pelo amor de Deus. Rapaziada, sala altamente sinistrona. Tem outro botão, tio O caverninha tá bem naquela Se ele aperta não... Vamos apertar? Vão, vamos ver o que tem O ainda vai mexer mais, hein Acho que o caverninha matou o integrante aqui, hein É verdade, é Era o botão número 1, um, hein Ó, ó, ó Beleza, padre. Ó, tem essa porta E tem essa porta aqui Rapaziada, é agora, hein? Tentativa número 2. Rapaziada, tem umas coisas, umas gravuras na parede. Aqui também tem as mesmas coisas. Bico da caixa, não tem nada. Rapaziada, tem, tem, tem alguém que ainda está vivo aqui dentro. O caverninha simplesmente... Oh, meu Deus, como é que é o negócio? Nunca nem vi que dia foi... 3 ou 4? 4 Temos a primeira bolinha com 4 engrenagens E a segunda bolinha com 5 engrenagens Antes de mais nada, tio Vamos ver se a gente acha alguma coisa Aqui que o caverninha acabou falecendo com o um amigo da outra sala Vamos ver se a gente acha uma, uma segunda opção aqui Ó, tem 1, 2, 3, 4 Rapaziada, é quatro 4 engrenagens Por quê? O caverninha tá ligado Ó, oh, ó, oh, tá aqui na parede, tá vendo o desenho aqui, ó? Oh? Ó. Oh. Peraí, peraí, tá explicando, tio. Tá explicando, hein? Ó. Oh. Pois é, agora o Cabernet não sabe se... Ó, oh, meu Deus, seu manual, tio. Vamos se ligar no manual. Nota das instalações subterrâneas. Ele está mentindo. Seu próprio filho. Sangue do seu sangue. Isso é inaceitável. Foi para um lugar melhor e... Hipócrita, Aquele idiota hipócrita. Eu sei a verdade. Eu conheço melhor do que ele mesmo. Ele quer me castigar outra vez. Ele sempre se ressentiu de nossa proximidade. Acha que pode usá-la contra mim. Será que ele quer me fazer de idiota? Laura não está morta. Rapaziada, é a Laura que está aqui, mas nada de instruções. Hein? As instruções que a gente tem aqui é simplesmente que a engrenagem com quatro deve matar o cara então deve ser a engrenagem com cinco tio aí tu me ferra hein? Isso vai morrer. pois é deve ser a engrenagem com cinco tio o Caverninha vai testar vai ter que testar com a vamos ver qual é que é Vap. O que, que acontece? Vamos voltar aqui as engrenagens grega. A primeira engrenagem o Caverninha tinha acertado, que era a da florzinha lá. A pensou que ele tinha errado, mas não tem outro jeito. Você tem que picar o lock aqui, ó. A caverninha tinha acertado essa. Beleza. Vamos ver se tem algum é aqui que o Caverninha tem que pegar de novo. Cada vez que ele morre, roda. Pula com tudo, tio. Beleza, voltando para outra sala. <risos> Temos nada mais, nada menos que a tiazinha. Tranquilo. Essa daqui, o cavalinho foi na engrenagem D5 e acabou rodando. Então, essa daqui, tio. Ó. Rapaziada, é o que sobrou, tio. Tranquilo. Vamos bicudar as caixinhas aqui. Tinha um líquido verde por aqui, tio. Vamos se ligar, hein. Altas caixas. Altas, graças a Deus. Liga do verde. Beleza, a última portinha agora, hein. Ixi! Vamos se ligar na escopreta, hein. A escopreta tá na mão já. Pronta para picar qualquer tipo de intruso. Sendo ele invisível ou não. Beleza, primeiras impressões. O cara tá gemendo alto. Segundas impressões. Manuais, tipo, mais manuais do corpo e tudo mais. Rapaziada, o Caverninha tá meio confuso com essas ideias aqui Se você é o cara dos códigos aí, pelo amor de Deus, hein? explica ali embaixo nos comentários O Caverninha adoraria saber qual é a resolução gráfica e grega para revelar os códigos Beleza, temos neurônios rapaziada Tem um neurônio aqui que está simplesmente sem a conexão e esse está com a conexão Rapaziada, o Caverninha está altamente em dúvida Beleza? Ó, tá mostrando um cérebro conectado Ou seja tem que ser o conexão tio, o caberninho vai na conexão tio, é isso aqui mesmo uau, uau. É, é isso mesmo tem que olhar os desenhos aqui ó, ó Tá vendo o, o cérebro conectado no tubinho? É, tem que ser isso rapaziada, parece que tá rolando um... O que? Ai, vamos vamo, vamo concentrar aqui? Ó, ó, rastros Rapaziada Beleza, o cara fica vesgo aqui nessa salinha, não sei o motivo tem raço de sangue nas duas salas. Tranquilo. Então é outra salinha, tipo. Algo mudou na outra salinha. Vamos dar uma olhada. Pois tá rolando só uma baladinha aqui. Nada mais. Tem sangue na parede. Uh! Ah! E aí, tio? Rapaziada. Apareceu uma porta. A porta é super sinistra, tio. Não faça barulho. Gel verde. Ah, olha o tamanho desse tubo, tio. Oh, meu Deus. Meu! Ótimo. Rapaziada, é, ele podia ter um Oclim para ver os caras invisíveis, né? Ia fazer o um jogo mais legal, hein? Vamos se ligar, hein? Tchau, oh, Definitely not okay. You brought me here? Paseada. Vamos se ligar, o tiozinho está inválido Ó, ó Vou ter que usar minha seringa pro cara Curando seus amigos Ó, oh, ó oh. in me. É, não precisa de usar a seringa não, hein Sou curador profissional, vamos se ligar Beleza, mais gelzinho verde, hein VAP 300 da conta Beleza Computadorzinho, Macintosh são. Vamos se ligar Rapaziada, agora eu não sei qual que é a porta, hein. V vamos abrir primeiro essa daqui? Ó, oh, não, não abre. Beleza. Rapaziada, é a porta dupla aqui, hein. Vamos sair daqui rápido.